Finalmente a gente fala sobre uh, erro aproximado e erro aproximado relativo, que vão ser muito úteis para a gente definir quando que a gente tem que parar uh, de fazer parar ou de variar alguma coisa uh, no nosso cálculo para a gente poder obter um resultado dentro de, um, dentro de uma tolerância que a gente especifica. <risos> Vamos falar disso aí em mais detalhe agora. Ok? Por que, que a gente vai falar em erro aproximado? Porque na prática, você quase nunca vai poder calcular nem erro real, nem erro real relativo, né? porque você, em princípio, não sabe o resultado real do seu problema. Quando a gente olhou a aula sobre, a videoaula sobre erros de truncamento em, em derivadas, né? a gente foi diminuindo o valor de Δx, no, no, no denominador da derivada, de, para diminuir o erro da aproximação. E a gente viu que isso funciona, ainda que só até um certo ponto. Tá? Na pra... E aí o que, que acontece? Uma hora a gente vai ter que parar de diminuir Δx. Como é que a gente decide quando é que a gente para? Tá? Essa é uma questão que é importante a gente saber. E o método para a gente de, é, de parar de diminuir delta x é, a gente, a gente def, define quanto de diferença entre dois valores sucessivos de aproximação é aceitável para a gente, isso é o que a gente chama de um critério de parada, ok? É, depois a gente pega duas aproximações, a primeira a gente vai chamar de aproximação anterior e a segunda vai chamar de aproximação atual em geral, né, a gente, por exemplo, a gente pode colocar mais termos na série de, de Taylor, pode pode fazer delta x cada vez menor, né? E quando a diferença entre a aproximação atual e a aproximação anterior for menor ou igual ao critério de parada, a gente a gente, né, termina uh, os cálculos aí. Vamos entender melhor como é que isso, como é que isso funciona. Tá? É... Primeiro a gente define o erro aproximado, então o erro aproximado a expressão matemática para o erro aproximado é simplesmente eu pegar meu x, minha, minha meu valor aproximado atual menos o valor aproximado anterior. E o erro aproximado relativo é também. Uh, também é, é, é, é bem é bem similar ao erro ao erro aproximado na verdade não o erro aproximado real mas o erro real relativo no, no sentido de que a gente vai pegar o erro vai pegar o erro a, aproximado relativo e definir como é, valor atual da nossa aproximação menos o valor anterior da nossa aproximação dividido pelo valor atual da nossa aproximação Nota a semelhança que isso tem com a definição de erro real relativo, ok? Então, é, como, é, como exemplo, a gente vai pegar aquela nossa tabelinha que nós fizemos na videoaula de truncamento da expansão em série de Taylor e vamos ver como é que a gente como é que a gente é, calcula esse erro e quando que a gente para. Okay? Então, vamos pegar a expansão em série de Taylor da, da, da videoaula anterior. A gente tinha uma tabelinha, né, em que a gente tinha... Agora, nós vamos supor, nós vamos fingir que nós não sabemos o valor exato. Nós sabemos o valor exato para e elevado a 1.3. Mas nós vamos fingir que não sabemos aqui. Tá? Então, vamos pegar a definição matemática do erro uh, aproximado relativo ok e vamos começar vamos definir que a gente quer a nossa que a gente quer que a gente que a gente quer parar os, o, o, as aproximações quando eu tiver um erro um erro aproximado relativo menor do que 5% então o né, que, que é o erro aproximado eu vou pegar inicialmente o valor aproximado da segunda aproximação, menos o valor da primeira aproximação e dividir pelo valor da segunda aproximação. Então, em azulzinho eu tenho o da segunda aproximação, em vermelhinho eu tenho o da primeira aproximação. E agora eu faço o cálculo e vejo que isso me dá um erro de um erro de aproximadamente 54,6%. Ainda é um erro muito grande, eu estou querendo um erro Menor do que 5% faço mais uma mais uma iteração do meu do, do, do, da, do da, da minha do meu truncamento. Né? Incluo dois termos, incluo três termos na. na minha, incluo três termos na minha série. Então agora Sim. meu erro aproximado é x3 menos x2, x3 é esse aqui, X2 é esse daqui. E eu vejo que o erro é ainda 24,7%. Muito alto em relação ao meu 5%. Coloco mais um termo na minha série. Né? x4 menos x3 dividido por x4 dá, isso, dá esse valor aqui. Em porcentagem, ele é 9%. Estamos chegando perto, mas ainda não estamos lá. Vamos colocar mais um termo na nossa série, então. Ok? 5x5 menos x4 dividido por x5 e em porcentagem é 2,6 por cento. Ótimo, está menor do que o meu erro, o erro que eu gostaria de ter, que é 5 Ok, com o que eu aceito como máximo erro, então eu paro as minhas, passo para os meus cálculos nesse ponto aqui. uma coisa é a gente estabelecer um critério ali na porcentagem outra coisa é que a gente pode chegar e dizer olha se eu tenho é, se eu tenho se eu quero uma resposta com m dígitos significativos dá para mostrar que eu que o meu critério de parada pode ser vai ser né o módulo do erro é, do erro aproximado relativo né vai ser o erro aproximado, uh, relativo, absoluto. Isso daqui tem que ser menor ou igual a 0,5 vezes 10 elevado a 2 menos m, onde m é o número de dígitos da da minha é, é o número de dígitos significativos que eu quero. Então, vamos dizer que eu queira sete dígitos significativos aqui, né? Eu teria. Então, se eu quero sete dígitos significativos, eu Substituo 7 aqui, meu critério de parada é que eu vou, eu vou terminar os meus, as minhas aproximações quando eu tiver o erro menor do que 5 vezes 10 a menos 6. Ok? Então eu precisaria, no caso da expansão de série de termos, de mais, ainda mais iterações para eu, né? é, eu poder chegar lá. 5 vezes 10 a menos 6 vai dar. Uh, nossa, vai dar. Vai dar um número bem pequeno, tá? É, então, basta eu... Eu posso definir o meu critério de parada desse jeito, ou então eu posso dizer, olha, eu quero que o meu critério de parada seja esse, ok? Se o meu critério de parada for um, um número que eu defino, quantos dígitos significativos eu posso confiar né, na minha resposta? E aí, eu, e aí eu pego a expressão para o erro absoluto relativo em termos do número de dígitos significativos, isolo m, divido, então, né, divido é, o erro absoluto relativo por meio, tiro o logaritmo em base 10 dos dois lados e isolo o m aqui e chego que m é, é, m é, é dado por, esse, por essa expressão aqui, né? M vai ser menor ou igual a essa expressão aqui. Se eu pegar agora essa expressão aqui e efetuar com o erro, o erro relativo, aproximado, o erro aproximado relativo sendo 10 a menos 4, eu vejo que eu tenho m, m o número de dígitos significativos vai ser menor do que menor ou igual a 5,7. OK? Então, o que a gente vai ter aqui são 5 ou 6 dígitos significativos na nossa resposta, né? Na melhor das hipóteses, a gente arredonda esse cara para cima, né? Na pior das hipóteses, a gente arredonda esse cara aqui, arredonda esse cara aqui para baixo, né? Toma só a parte inteira. Tomar só a parte inteira é a resposta mais segura que a gente que a gente pode ter. Ok? Na nossa próxima videoaula, então, finalmente nós vamos começar a ver os métodos numéricos em si para poder resolver problemas que, que, que se apresentem para a gente.